Feu Batista, vamos montar uma parceria? Amigos para sempre? Vou matar todo mundo que apareceu por aqui Feu <risos> <risos> Batista, simbora cara <risos> Parece que aconteceu alguma coisa engraçada, Feu Batista Pera aí, Feu Batista, Batista, aperta shift Ah, ah, ah, nada Que? Meu karma vai estar tá fudido agora, eu fiz merda. Eu me arrependo dos meus atos. Que isso, tá pegando fogo ali? Tá pegando. Não tá pegando fogo, bicho. Eu nunca consigo você pular tá pe... essa merda. Ai, olha o justiça! Que que isso? Tá pegando fogo aqui, velho. Meu Deus. Mats, não! Não, Mats! Não Deus. me deixe aqui nesse esconde sozinho! Eu não, não, não Mats! Ai! Quem a... tá vivo ainda? É louco, câmbio? É o bit Não, Fio Batista. Como você está, meu amigo? eu vou cometer o cunco com farinha. Centralmente libertado pelo shogun. É somente libertado pelo Shaogun, por isso é um óculos com, com grau. Peraí, Mike, eu sei onde a pessoa tá, Mike, eu sei onde o assassino se encontra. Quem é o assassino? Não. Na biblioteca. Mentira! Biblioteca é Eva! Vou, Meu Deus, fazer... Deus! Eu vou fazer Estamos na biblioteca. Eita, opa! Não, não, não! Não, pera, não me mata, por favor. Eu imploro. Eu sei que você eu não pode... Eu tá, tava tá matando, eu tava matando a biblioteca ali, cara, a biblioteca. É eu sou inocente, eu tinha uma lei, eu tinha um sonho, e eu... Jortinha, vamos... entra aqui comigo. Vamos... Vamos com tem uma conversa de homem pra homem aqui. Você está preso? Sim, e aí? Você está preso, só isso, essa é a conversa. Deu dinheiro ontem se eu pagar com... Não, dinheiro. não, não, não, pago, não, não interessa se você me deu dinheiro ontem ou não. Ah, sabe, é só... Ele comprou roupa com esse dinheiro... Caraca! Ô eu... oh, galera, é não seguinte, porque se eu for o traidão, eu já levo bala, <risos> galera. Eu não sei, eu tô com medo. Sou agora. Ai meu Deus. Eita. Ai meu coração. Cel Celvide. Calma, eu já tô, calma. Já tô vendo. Calma, cara. Eu não vou matar ninguém. Tô elevador. É o Peck, é o Peck, tá muito calado. Com certeza que é o Peck. está tá aqui é com, com a gente, Peck. olha nos meus olhos e revele a verdade. É ou não é isso não. Peck, não. Abre, abre, abre. Não, não, não, não, não, não. Eu, não. Não. eu matei um inocente. Um Abre a porta pra ele! Não! Não! Não! Não! Não! Olá, Joseico. vem cá comigo, cara. Meu Deus! Ai! Calma, Peck! Não é o que para. <risos> É um entendi é também. Pare, pare de atirar, pare de atirar, pare de atirar, pare de atirar. Me arrependo meus dados, me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida. Vocês se me arrependerem, eu me arrependo de vocês, por favor, me arrependam. Vocês arrependo me arrependo de mim, é arrependo de mim, me de mim, por desculpa mesmo desculpa eu fiz tudo que eu sei, eu sei que foi errado.